Bom aqui, ó. aqui atrás, aqui tá? ó. Não, não, não, não fica muito atrás, tá ligado? Tem que ficar lá em cima. Em cima nós dá pra pegar os cara. Lá em cima nós né, vamos ficar muito. Vamos tá perdendo o terreno. Aqui é o um lugar bom, aqui ó. Sua equipe tá dentro aqui, da aqui, zona aqui, ó. segura. Onde eu tô? Aqui é lugar top, aqui doidão. Onde eu tô também, aqui ó. Vamos baixar lá embaixo pensando que a gente tá lá ainda. Vamos avançado, hostil mobilizado. Oh, movimento inimigo. Ó, os caras estão. Aqui ó. Ação de compra Ação de compra Eles me acertaram. Que prazer enorme, velho. Se aproxima, zona segura real. Que mentira! Não, não, não. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Okay, ok tem placa? ok tem placa, placa, placa? Okay. Tô indo! Movimento é inimigo! Atenção, tem gente da sua equipe fora da zona segura. É Robert, tá tudo aí, na, aí atrás. Matando ah, o inimigo. Ah, o cara... O cara, oh, o cara foi lá pra... Agora o... só 4, Você pode vencer. aqui, cara aqui, cara aqui. Show! Boa, Fênix. Tem aqui com o Roger, Fênix. O squad. Necessita lá, Irancalire. Vem pra cá, passar pra cá. Aqui, travou. Travou. Meu jogo travou. Fazendo, travou, travou. Travou, travou, chegando, eu vi, eu vi. Nova zona segura localizada. A vitória depende de vocês. Tá contigo, Fênix. Termine tá contigo. Isso não é tem um aí onde o Meu jogo travou. Travou, tá bom. Eu vi, eu vou. São 5 Não, não, Não, não, o não, não! no no Pera não, não. Pera Tá com, tá com no mar... Cai, cai, cai, cai. no no no no no no no no no no no no no no você! Oh, what a beautiful Mala eu.